Ah, gente boa de Boston, bom dia pra todos, como estão aí? Tudo bem? Tudo bem, Massachusetts? Vacinação em nível adiantado, isso é uma ótima notícia, né? Aqui no Brasil tá caminhando, né? Ainda vamos chegar é, daqui uns dias aí nos 60 anos. Tá mais devagar, mas tá indo já também, já no, no, no outro nível, né? É melhor falar das coisas positivas, né? A vacina tá chegando e a probabilidade de que as coisas melhorem são é um aspecto fundamental estamos iniciando então mais um programa falando de marketing direto para você aí em Boston e demais cidades né, em toda Massachusetts e algum, alguns outros estados também nós vamos falar hoje de um tema muito interessante e é um tema extremamente atual porque são as mudanças que estão acontecendo e vão continuar acontecendo Nesse, nessa era do Covid, né? nessa era do vírus Covid, que quer queira, quer não, está fazendo mudanças radicais em muitos pontos uh, na vida das pessoas, fez e vai continuar fazendo, porque todas as pandemias, estive olhando né, o que, que, que aconteceu em pandemias anteriores na, no, no, no mundo, né? E todas as pandemias como essa fizeram mudanças radicais nos costumes e, principalmente, na, no comportamento do consumidor e na economia dos países que viveram aí as suas épocas, né? Então, nós tivemos aí várias, eu não vou citar aqui, né? A Peste Negra e outras, né? É, mais recentes e, a, infelizmente, a atual que nós estamos vivendo agora. Mas... Do ponto de vista pessoal de marketing, a gente tem que perceber que, quer queira, quer não, nós temos que fazer acontecer mudanças. Porque elas vêm, elas batem em nossa porta e nós temos que, nós empresários, vocês empresários, vocês que lidam com marketing, com vendas, é, nós temos que trabalhar para adequarmos as nossas empresas a essa nova realidade. Né? O cliente mudou. O cliente tem novas perspectivas, o cliente está com novos medos, com novas coisas que o entusiasmam. Ele, tem, ele é obrigado a fazer uh, uma mudança na sua forma de atuação, na sua forma de vida, nos seus costumes. E isso acaba tendo que, obrigatoriamente, fazer com que as empresas, a sua empresa... A, a, a minha empresa, a empresa que você trabalha, tenha que fazer mudanças. E essas mudanças precisam ser muito rápidas e precisam ser muito bem planejadas para que a gente possa identificar as outras possibilidades, as probabilidades, o que, que deverá acontecer, tendo em vista, pessoal, o que está acontecendo hoje. Então nós vamos falar hoje sobre um marketing que já existia, já tinha uma série de, de coisas, já tinha uma série de coisas uh, que eram trabalhadas, que eram defendidas pelos professores, pelos empresários, principalmente pelos livros, né? Mas que agora ela se tornou uma realidade pungente, uma realidade bem marcante, que é a chamada, o chamado marketing de experiência. O que, que é esse marketing de experiência? Né? Então nós vamos falar sobre isso, marketing de experiência, o que, que significa... Qual é a ação que as empresas precisam tomar imediatamente para poderem estar dentro dessa nova perspectiva do marketing? Essa nova perspectiva do mercado? O que significa isso? Né? Muitas empresas já estão na frente. Eu vou citar aqui algumas empresas que já estão fazendo um belíssimo trabalho de marketing de experiência. E, aqui em Belo, e nós estamos em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte nós estamos hoje com um tempo maravilhoso, né? com um, uma temperatura também agradável, o céu super azul e uh, tudo fechado. né Aqui está tudo fechado e para nós, para a tristeza nossa de todos as, as, os cidadãos, mas para todos os comerciantes, o pessoal do varejo, o pessoal do atacado e nós de marketing, nós ficamos muito... Chateados, muito tristes com o comércio fechado. De vez em quando eu tenho que passar, andar pela rua para comprar alguma coisa, no, ou na drogaria, ou no supermercado, que são lugares que estão abertos, né? aqui em BH, que é lockdown total, pleno, né? domingo fecha tudo. Então eu vejo tudo fechado. E seria até razoável se a gente visse fechado e falar: vai abrir assim que acabar o lockdown assim que as coisas forem amenizadas. O problema é que eu tenho visto muitas placas escrito aluga-se, né? essa loja está fechada, acabou, né? já, já em obra ali para outra coisa. Então, é, é lamentável o, o grau de prejuízo que está gerando, que começa da, da pandemia, vai pela ação dos governantes e vai pelo, pelo sofrimento que Toda a população passa e, em particular, os, os proprietários de negócios, de pequenos negócios, os ambulantes, todas as pessoas, pessoal, que dependem do seu negócio, dependem do seu comércio. Nós estamos num país aqui e aí, né, liberal, em que o comércio é, não depende tanto do governo, em que o que se, o que se tem, o, o fluxo de caixa que se faz é o que se vende quando você fecha você simplesmente passa a não ter mais aquele retorno passa a não ter mais aquele movimento e o caminho é o fechar das portas o que não pode acontecer e daí entra a questão que eu queria comentar com vocês que eu quero comentar com vocês do marketing de experiência o que que é esse marketing de experiência bom vamos começar aqui depois eu vou falar de uma série de, de coisas interessantes que algumas empresas já estão fazendo. Mas então o que é o marketing de experiência? Antigamente, antigamente, há pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, a grande preocupação das empresas era vender um produto, né? era ter um produto. Então você tem o um produto, um produto bom, de boa qualidade, um produto que é selecionado pelos clientes, um produto que os clientes gostam. Então você faz esse produto, a empresa faz né? esse produto e vende. Bacana, passou-se o tempo, né? o tempo foi passando, passando, e chegou um momento que chegou à conclusão, e que o marketing chegou à conclusão, que serviço não dava, é, que o produto não dava mais. O negócio era vender serviço. Então, agregado ao produto, você tinha que ter serviço. O que, que é serviço? O serviço é você, além de entregar o produto, além de você passar o produto físico né o produto físico aqui para o cliente você precisava também oferecer para ele é, atendimento qualidade pós-vendas é um trabalho de, de, de devolução né a, algum tipo de, de de qualidade um pouco diferenciada na hora da, da sua da sua venda alguma coisa que seja superior aquilo que o concorrente oferece e restaurantes a degustação aí nós temos vários exemplos aí de serviços né? o serviço é fundamental as concessionárias oferecem um serviço se fosse só vender o carro seria o carro ali fisicamente vendeu comprou levou não eu preciso vender o um serviço eu preciso estar com meus vendedores à disposição dos clientes eu preciso dar feedback, eu preciso buscar o carro do cliente na casa dele, eu preciso, se for um caso de restaurante, eu preciso oferecer alguma coisa a mais, eu preciso colocar uma música, eu preciso colocar um ambiente agradável, se for uma, uma, uma empresa de café muito comum nos Estados Unidos, né, uma pequena loja de café, eu tenho ali que ter é, uma série de pequenos detalhes que levam o cliente a, a falar, poxa, aqui tem um serviço superior. Bom, isso foi legal, isso foi muito bom, até um certo momento, porque depois... E tá chegando agora esse momento. E a pandemia acelerou esse momento, pessoal. Que é o chamado marketing de experiência. Nós já falamos sobre isso há muito, há 12, 15 anos atrás. Aqui no Brasil já se falava. Aí nos Estados Unidos o próprio professor Philip Kotler já falava disso. E tem livros aí. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou mostrar um livro que chama-se marketing de permissão. Então o que a gente precisava era... A gente falava muito... Uh, e os autores também, falam muito em que tem que oferecer uma experiência positiva ao cliente. Isso se você pegar os livros, você vai ver lá, pode marcar com aquele lápis brilhante, pode marcar lá, vai ter frases, é, vão ter frases, vai ter um capítulo inteiro, vai ter até algum livro aí, né, nos Estados Unidos, aqui não tem especificamente, mas deve ter lançado, marketing de experiência. Então o pessoal via aqui e falou, pô, legal, ofereceu, mas ninguém se, te, se preocupou profundamente com isso. Mas ainda não cheguei a falar o que, que era efetivamente marketing de experiência. Que negócio é esse? Então, a gente não vende mais produto, porque o produto ele vende. Se ele for bom o um produto, o cliente quer o produto. O serviço, todo mundo já oferece alguma coisa muito parecida um com o outro. E o que os clientes querem agora é viver uma experiência olha que coisa impressionante todas as gerações a geração baby boomers a geração x a geração y essa geração agora aí chamada de, de geração essa geração atual que tem a molecada aí eu tava vendo uma pesquisa pessoal é, aí nos Estados Unidos 25 por das crianças com até dois anos de idade já tem um celular já tem um mobile então quer dizer como que está mudando essa geração, né? Quer dizer, o grau, o acesso à informação já começa desde bebê. Então isso tem mudado muito o comportamento e o grau de exigência dos clientes. Então o que, que é essa experiência? Então o cliente não quer só entrar em um hotel, ser bem atendido, né? Ter um serviço legal, que tenha uma cama limpa, uh, um, uma, um visual bonito pela janela, da praia ou da montanha... É, não adianta mais é, você só oferecer um serviço de entrega rápida, entregar no horário, hoje todo mundo entrega no horário. Né? O que está que acontecendo? O que, que nós precisamos? O que nós precisamos é oferecer experiência. O cliente quer ter uma vivência, um momento de tão agradável, tão agradável, que a empresa passa a fazer parte da cabeça dele. Né? Então, o consumidor... Hoje, prefere ter experiências agradáveis do que ter coisas. As pessoas preferem ter uh, um momento de alegria, de satisfação, de relaxamento, do que ter o produto físico em si. Ah, mas peraí, Rogério, eu vendo o produto físico, cara, eu vendo o produto físico, eu, ok. Claro que você vai continuar vendendo o seu celular. É claro que você vai continuar vendendo o seu arroz, o seu feijão, o seu prato. A comida, a comida maravilhosa, a comida vegana, seja qual for. É claro que você vai continuar vendendo os produtos da linha eletroeletrônica ou da linha branca, que são geladeira, fogão, é, micro-ondas, etc. Né? Tudo vai ter que ser vendido. Só que que tal você agregar a isso o serviço? Que é atender bem, dar, dar toda, a, todo o apoio pós-venda, fazer as trocas, ligar para saber se está legal... É, fazer todo tipo de serviço que seja bacana. E além disso, oferecer uma experiência. Então nós estamos falando agora de não mais de produto, não mais de serviço, eu vou falar agora de experiência. As pessoas querem ter, querem viver uma experiência. E experiência é o que as empresas precisam vender. Como então eu vou vender experiência? Como um salão de beleza pode vender experiência, né? É, por exemplo, nós estamos numa época de Covid, cara. Então, é difícil. Ninguém pode ir a lugar nenhum. Ainda, alguns países, como o Brasil, é, tem essa... essa e a entrada em países, está, está, estão muitos, muitos países com a entrada fechada e tal. Inclusive, os Estados Unidos para o Brasil, né? É, então, o que, que acontece? Está vindo uma mudança completa na economia, uma mudança completa no processo de como as coisas funcionam nesse mundo. O que está acontecendo? É, as pessoas não podem sair de casa. E aí, o que está acontecendo de novo, pessoal? As pessoas estão se acostumando a ficar em casa. As pessoas estão meio divididas entre eu quero sair para comprar alguma coisa, para me divertir, para ir tomar um sorvete, ou as pessoas estão tendo que fazer isso em casa, ou até algumas, principalmente as pessoas de 30 anos para cima, 40 anos para cima, já estão se acostumando. O que, que elas fizeram? As pessoas que têm renda, compraram uma televisão mais moderna, digitalizada, com todos os recursos de última geração, elas é, muitas vezes até trocaram a sua geladeira, não é? Ou passaram a ter novos tipos de produtos na geladeira, produtos congelados, etc. E voltaram a fazer comida em casa. Até aí, tudo tranquilo. Mas essas pessoas ainda gostam de coisas, ainda gostam de produtos. Então elas precisam comprar produtos. Com elas não podem sair para comprar, o que, que elas têm feito? Elas têm pedido, feito pedidos de, de, de, de, de, de compras de produtos pela Amazon aqui no Brasil, pela Mercado Livre, e várias outras empresas que entregam. Isso tem... A Amazon, né? Isso tem gerado um negócio muito bacana, que é uma nova forma de experiência. Né? E ela é uma coisa muito recente que está acontecendo e que agora talvez não tenhamos volta mais. Talvez a gente não tenha mais volta para isso. Muitas pessoas que tendo em vista que o mundo inteiro ficou mais de um ano já está tá dando agora mais de um ano que as pessoas estão muito fechadinhas em casa, o que, que elas estão fazendo? Elas estão conseguindo ser felizes é, em casa, serem felizes em casa e buscando, sabendo que quando elas puderem, elas vão, pod elas vão é, poder sair e fazer suas compras, etc. Eu só não falo que as pessoas estão felizes em casa por causa de uma experiência que eu vi, que eu estava lendo sobre isso, é, o mercado, o, o parque da Disney, salvo engano, em Xangai, é, durante um certo momento aí, esse ano, que passou, no, em 2020, é, abriu e vendeu ingressos. Em poucos minutos, todos os ingressos para a Disney, para o parque da Disney, foram completamente vendidos. Totalmente vendidos. E as pessoas se amontoaram. Todo mundo ainda buscando ah, é, ter experiências localizadas, ter experiências fora de, de casa, fora de casa. Então, é, a, a, nós estamos aí, o, nós do marketing, estamos aí é, no fio da navalha. A gente está vendo o seguinte, a gente vai fazer uma estratégia de marketing para atender os clientes dentro de casa ou vai fazer uma estratégia para atender os clientes fora de casa? Então, essa mistura, né, esse, essa essa, essa duplicidade de estratégia tem dado algum trabalho para as empresas e as empresas precisam trabalhar isso aí. A gente vai falar sobre isso agora. Né? Então, as pessoas gostam muito, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. As pessoas gostam muito de shows. Quem não quer ir no show de um cantor americano, de um cantor brasileiro, ir no show, sentir a música de perto? Quem não quer é, depois sair para jantar? Então ainda há uma vontade muito grande. Mas algumas empresas têm feito um negócio muito legal. A própria Airbnb, né, que é essa empresa aí ligada ao turismo, ela começou a oferecer também, além das viagens que estão proibidas em muitos casos, a oferecer grandes shows, né, começou a oferecer várias... É, aula de, de, de comida portuguesa, aula... De, de uh, alguma, algum tipo de coisa americana Dança argentina Começou a oferecer isso Para as pessoas Então a pessoa vai, faz a assinatura ali Reúne a família e tal Quando pode reunir a família No país que pode reunir a família E tem gente que gosta de fazer isso sozinho né E ela tem feito, então tem oferecido Experiências de outros países Olha que interessante Experiências de outros países Já que a pessoa não pode ir para jogando para dentro da casa das pessoas, para que as pessoas possam, pelo menos nesse momento, ter ali uma vivência, normalmente em alto nível de transmissão, e que é, faz com que as pessoas possam ter, as pessoas escolhem então. Então você entra aí na Airbnb e faz o pedido né, de que tipo de programação, você quer um show né, ao vivo. E tem coisas mais interessantes, por exemplo, a, a Apple, não sei se vocês já estão sabendo disso, né, é mas tem algum tempo já, a Apple comprou uma empresa de, de, de alta tecnologia na, na área de transmissão, né, transmissão, aqueles óculos e tal. Então perguntaram para o gerente, para o gestor da Apple, <coughs> pro gestor da Apple é, o que é, que, por que, que eles compraram uma empresa de transmissão? E ele, ele não quis falar, ele não falou, não, não posso falar, porque isso é uma questão estratégica, etc., e o que que a apple fez é, então a empresa chama virtual é, é uma empresa de realidade virtual chamada virtual next vr né vr que é uma startup que transmite os grandes eventos que acontecem pelo mundo é num sistema de, de realidade virtual então as pessoas estão em casa põem o óculos e como se estivesse dentro do evento eu pude ter essa experiência e fiquei impressionado né? tava vendo uma luta, que é uma coisa que eu gosto, e como que parece que você tá lá, né? parece que você toma o um soco junto com o cara, ou que você dá o um soco, ou que o cara que coloca a bola de, do basquete dentro da, da, da, da cesta, parece que você tá vendo a cesta, você enxerga mais do que quem está lá estivesse lá ao vivo. Né? Então, o que que acontece? É, esse tipo de iniciativa tem sido fundamental para amenizar. E as pessoas, né, o mercado, gente, está gostando muito disso. Tem gostado muito desse assunto. E o que que as empresas estão fazendo? As empresas então têm que começar a est... e algumas já estão fazendo como eu citei para vocês, como o caso da Apple aqui, né? Tem transmitido vídeos gravados ou vídeos ao vivo, né, para poder fazer essa esse tipo de experiência. Bom, mas ainda vão fortalecer, vamos fortalecer um pouco mais essa questão do marketing da experiência. Todo mundo quer ter, todos os clientes querem ter momentos de emoção, querem ter arrepio, querem se sentir em, em ambientes que os deixem felizes ou que os deixem com saudade, cada um tem uma busca do seu sentimento, cada um está é, ali, Buscando algum momento, alguma experiência, por isso a gente fala, buscando alguma experiência que seja legal, que seja bom. A criança quer uma experiência, o pai da criança quer outra experiência. Que tal você criar uma experiência para ambos? Então, ah, algumas empresas têm oferecido esse tipo de coisa, ou no local, para quem, por país que está que, que que tá liberado, ou feito isso de maneira, através de realidade virtual ou outras formas de atuação. Então, as, as famílias estão tendo é, experiências diferenciadas, inclusive a comida. Aqui no Brasil mesmo, aqui em BH mesmo, tem uma empresa né, de ouro preto, eu já citei ela aqui, uma empresa, que ela é um restaurante extremamente famoso, aqui na é cidade histórica de ouro preto, reconhecida mundialmente e tal. E as pessoas estão tá proibidas de entrar, etc, de entregar a comida. A não ser entregar na casa. O que, que ela faz? Ela tem feito um momento especial na hora da entrega. Então, quando os clientes pedem, a comida, normalmente é uma comida muito sofisticada, uma comida é, mineira, ou tem, tem, tem também pratos internacionais, ela faz uma entrega especial, né? não é aquela coisa em marmita, em marmita, não. É uma coisa completamente como se tivesse o garçom chegando na sua casa para te entregar a comida. Ele chega na sua porta com toda aquela pompa e entrega a comida para a pessoa que for receber. Isso já dá um diferencial, porque quando põe a mesa é como se estivesse lá no restaurante, que o restaurante é uma casa antiga, uma casa é, da, é, da época lá de Tiradentes e tal, aquela coisa toda, colonial, e é, tem uma varanda maravilhosa e também tem uma, um quintal maravilhoso onde tem mesas, etc. Então a pessoa... Quer queira, quer não, acaba se sentindo um pouco dentro dessa, desse ambiente, porque o restaurante oferece uma experiência positiva. Ninguém vai lá para comer e embora. Vai lá não só para comer, mas mais do que para se alimentar, vai lá para ficar naquele ambiente agradável, aquele ambiente em que você olha para os lados, você vê igrejas né, coloniais maravilhosas, igrejas do século, de alguns séculos atrás, e um ventinho fresco batendo, e à noite oferecem cobertor para você é, jantar sem sentir aquele frio, com aquela brisazinha fria. Então ele está tentando, e eu acho que está tá tendo muito sucesso, ele está tentando fazer esse tipo de, de venda, vamos chamar de venda, através de uma venda de experiência. Então ele está tentando, ao máximo possível, levar a experiência para a, a, empresa, para a família que compra da empresa. Então essa é uma questão importante. Então, é, a questão dos shows, né? Que eu tava falando, eu acabei não falando, ou fechando o raciocínio. A questão dos Então todo mundo gosta de ver o show é, ao vivo, mas o que, que as impre, algumas empresas e algumas bandas americanas, principalmente, e até que no Brasil tem feito, buscado fazer apresentações virtuais, apresentações muito interessantes, né, com alto grau de, de qualidade, e de tempo normalmente são dura três duram três quatro horas essa essa esses shows e, e há um processo de envolvimento de experiência né a família se reúne ali o pai o filho as pessoas né para ver um show que é altamente direcionado é, para esse público sabendo que o, sem público lá na, na no show que é ao vivo mas sem público então os cantores, a banda, o pessoal todo, faz um direcionamento para você que está assistindo. Então isso cria uma espécie de, de experiência quase que particularizada. Ah, e naquele caso da Airbnb, o que, que acontece? Você pode contratar um show de uma banda é, de, uma, de um conjunto de danças lá de Portugal, pessoalmente, para você, para sua família. Então você liga, paga, claro, obviamente é mais caro, e eles citam você lá. Ei, fulano, tudo bem? Estamos aqui, essa dança é pra você aí, que tá agora aí com, com a Maria, com o Pedro, com o João, assistindo aí. Um beijo para vocês. Então agora vai ser a dança do tipo X que vocês pediram aqui. Ah, quer dizer, na verdade o show passou a ser particularizado, particular, direcionado, e passou a haver uma inter-relação... Olha para onde vai isso. Né? Entre quem está dando show e quem está assistindo. E se 10 famílias comprarem um super show de uma, de uma mega banda, ou de uma banda, pelo menos, que esteja começando a fazer sucesso, e dividirem ali, e a, o, aquele show ser transmitido apenas para algumas poucas? Então, esse marketing de experiência é, tem exigido do, do, do, dos marketers, dos profissionais de marketing, tem exigido muito mais criatividade, muito mais criatividade do que antes. Então quer dizer, o marketing de experiência exige uma coisa, sem, sem papo, ponto final, criatividade. E exige uma coisa que todo mundo já tinha que ter há muito tempo, que é uma estratégia de marketing inteligente. Né? Você tem que ter uma estratégia de marketing. Vou fazer um parêntese aqui. Porque outro dia alguém me fez uma pergunta, eu queria até esclarecer, deixar bem legal essa questão para vocês que estão nos assistindo agora ao vivo, né? Deixa eu até ver aqui se alguém escreveu alguma coisa. Deixa eu mudar aqui a... É, para comentários. Aí. Fique, se quiserem, fiquem à vontade, vocês estão assistindo aí direto, fiquem à vontade de fazer comentários, ou não, só assistam aí, tranquilos. É, a gente chama isso, inclusive, aliás, é uma coisa interessante, é, chama... É, o ouvinte, ou, ou chama o telespectador, popcorn, né? Que, que, que é aquele cara que assiste e não quer papo. Ele quer assistir, ver, ouvir e pronto. Mas agora, tem, com, com a, o marketing de experiência, nós estamos propondo, tá sendo proposto pelas empresas né uma, um relacionamento. Você pode participar do show muito mais do que você apenas escrever, mandar uma mensagem, ó, oh, tá legal, né? Você pode, se for o caso, até aparecer no show, né? Então a coisa tá mudando. E o marketing de experiência vai fazendo o quê? Com que as pessoas tenham sentimentos fortes, sentimentos que as, que marcantes que as deixam mais felizes. Então, você tem um produto, você vende um determinado produto, pô, mas Rogério, eu vendo é, pizza? Bom, aí é fácil, nós já falamos sobre isso. Não, mas eu vendo... É, é, ferramentas, como é que eu vou criar um marketing de experiência, é possível, é, como é que eu vendo carro, poxa, nossa, quanta, quanta experiência pode ser vendida ao se vender um carro, né? não, mas eu, eu tenho uma farmácia, também é possível ter um marketing de experiência, o marketing de experiência ele é cabível né? em qualquer tipo de produto, a questão é que a empresa tem que ter, primeiro, aquele, aquele velho plano de marketing com toda uma estrutura, toda uma proposta de negócio, né? Tem que saber claramente quem é o público-alvo dele e tudo, da empresa, né? E, tudo. e depois, e depois, e depois, a empresa precisa começar a criar agora, tá gente? Fica aí a dica, começar a criar agora o seguinte, que tipo de experiência eu posso oferecer para os meus clientes? Como é que eu posso captar esse cliente? Como é que eu posso ganhar a preferência? Como é que eu posso ganhar a fidelidade desse cliente? É, com certeza, oferecendo o marketing de experiência, oferecendo uma experiência positiva. Então, não dá para falar de todos os segmentos. Né? Eu citei alguns aqui, vou citar alguns outros, mas cada segmento precisa reunir, né, bater um papo com pessoas, inclusive gente, uma coisa que eu tenho orientado, pode chamar pessoas que não são da empresa como se fossem clientes, né? Ou até clientes, falam, vem cá, o que você acha que seria de diferente que a gente pode fazer para você que te deixaria feliz, é, sem ser claro, baixar preço, o tradicional, esse fora do tradicional, que deixaria você é, se sentindo como tendo uma experiência diferente. Então isso é que é, que é uma questão fundamental. A gente tem falado nisso. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, né que as marcas precisam, então, pensar de maneira diferente. Gente, nós somos criados, os empresários, vocês, empresários, vocês que estão estudando marketing, vocês que trabalham na área de vendas ou na área de negócio, na área de atendimento, em hotéis, etc. Nós todos somos criados para vender serviço, para vender o produto e vender serviço. Nós somos criados, né, nós somos é, treinados, nós estudamos para poder é, vender quantidade maior de produto, satisfazendo o cliente. Poxa, isso é maravilhoso. Só que agora mudou. Bacana? Agora mudou. As mudanças ocorrem. E a pandemia, o Covid, tem sido um acelerador dessa mudança, pessoal. Tem sido um acelerador dessa mudança. E nós temos que reaprender. As empresas têm que reaprender. Abrir a sua lojinha o dia inteiro ali, abrir o seu supermercado, abrir a sua rede de lojas, não importa o tamanho, e bater na mesma estaca, não vai dar certo mais. Fica a dica aí. Você precisa vender produto associado ao serviço e agora você precisa vender experiência. Experiência é o que o cliente quer. Ah, mas antigamente os clientes ficavam satisfeitos com o serviço, é porque mudou. Né? Você tem agora aí é, é, essa nova geração, a geração Y, você tem essa geração mais atual, depois da geração Y, aí tem diversos, diversos nomes, né? e essas gerações, elas já têm um novo grau de expectativa, inclusive de vida, eles já têm uma nova visão, uma nova forma de enxergar a vida, e as pessoas que são dos baby boomers, e geração X, que são as pessoas mais velhas, gerações é, mais Uh, que tem mais tempo né, de vida, é, essas gerações também já estão se acostumando com esse novo modelo de vida, com esse novo padrão, com esse novo é, poder de escolha que estão tendo. Olha que coisa engraçada. Aumenta o poder de escolha por uma questão que foi determinada. Então, no marketing tem tudo isso, né? No marketing tem todas essas, essas questões. Você está sendo determinado por uma pandemia a tomar determinadas eh, posições na sua vida, formas de viver, de comprar, de alimentar, de se relacionar, etc. Mas, ao mesmo tempo, isso começa a fazer de você, cliente, né, uma pessoa mais exigente. Porque você viu que tem novas possibilidades. E essas novas possibilidades são as experiências. Né? Então, as pessoas estão buscando coisas que são memoráveis, essa palavra-chave, anotem aí. Essa, as pessoas estão buscando coisas que sejam memoráveis. Então você vai na padaria, compra o pão, você nunca mais lembra da padaria. Você vai no supermercado, compra, compra os seus produtos, enche o carrinho, você não tem nenhuma relação, nenhuma relação com o supermercado. Você vai numa, numa farmácia, zero. Comprou o remédio, cumpriu aquela função. Agora não. Agora nós temos que ter essa, esse fornecimento. De experiência. Então as pessoas precisam ao ir, ao irem numa farmácia, ao irem num determinado. É, numa determinada loja de alguns produtos básicos, ou em qualquer loja, ela tem que se sentir envolvida. A, na, a Nike já faz isso há alguns anos, né? há muitos anos, porque nas lojas da Nike, eu citei a loja da Nike aqui no na, na nosso último programa, o, a Nike, ela ela já faz esse processo de envolvimento, eu falei na última, da última semana, ela faz esse processo de envolvimento é, emocional, de experiência, ela já oferece uma experiência, muitos restaurantes já oferecem, eu até citei um restaurante que nós temos aí na Ásia, se eu não me engano, que é dentro de, uma, é dentro de, de, um, de, um, de um aquário e é, você janta ou almoça, é, com os peixes e tubarões, etc, passando por cima de você no, no vidro, no né, um aquário. Então, quer dizer, é uma experiência, né? você está onde? Você está jantando, você está matando sua fome, você está namorando, pagando um jantar para alguém, para a esposa, ou você está no mundo uh, do mar, você está no, no meio dos peixes. Quer dizer, são experiências, são, são envolvimentos emocionais que as empresas precisam começar a criar. Porque os clientes não vão mais ficar felizes só porque receberam um bom serviço. Eu comprei esse livro aqui, do Philip Kotler, que chama Minhas, Espe Minhas Aventuras em Marketing, que é o pai do, do marketing, né? Comprei no dia 30, chegou no dia 31. Assim como quaisquer outras coisas que eu já tenha comprado nos últimos meses, têm sido entregues todas dentro de um prazo muito menor que eu espero. Serviço maravilhoso. Mas, o que as empresas agora precisam fazer é muito além disso, hein? Essa é a questão. Muito além disso. As empresas precisam oferecer experiência. As empresas precisam oferecer algo que faça o coração do cliente bater mais forte. Algo que faça o cliente não esquecer da empresa. Ele sai da empresa, ou ele usa o produto falando, nossa, esse produto é daquela empresa X, onde eu fui lá, etc. Ah? Então... As empresas, de, a maior empresa de café americana, ela faz isso. Ela não vende só o café. O que que ela faz? Ela vende o café, que é básico, todo mundo vende o café. Qualquer rua de Boston, você vai achar uma cafeteria. Mas algumas delas, e uma delas em especial, oferece música, oferece um ambiente agradável, oferece uma iluminação agradável, e provavelmente... Mesmo essas empresas, mesmo essa empresa, vai ter que oferecer mais. Por isso que uma empresa como a Apple ah, compra uma empresa de realidade virtual. Mas o que, que uma Apple está comprando uma empresa de realidade virtual? A Apple não compra mídia, ela, não, não é? ela utiliza... Então quer dizer, ela está abrindo, aumentando a abrangência dela e provavelmente pensando, ela já quando fez isso, já fez isso pensando em oferecer experiência. E a experiência, sem, sem jogo de palavras aí, dos seus gestores, do seu CEO, não é à toa que ele iria fazer isso. Então eles falaram o seguinte, que todo ano eles compram uma pequena empresa para poder atualizarem os seus negócios. Quer coisa mais inteligente do que você fazer isso? Em vez de você ficar ali pelejando, né? você ficar ali matutando, o ah, que, que eu vou criar? Faz o seguinte, vê uma boa ideia, se você é uma empresa poderosa, como a Apple, né, ou outras empresas, ou até mesmo uma empresa de tamanho médio, que possa pegar uma empresa que tem uma boa ideia, mas que está começando, vai lá, adquire a empresa, ou uh, copia a empresa, né, faz um processo aí de benchmarking, etc. E ofereça coisas novas. Então, é, uma coisa que está acontecendo muito, gente, é o chamado unbox, unboxing. Não sei se vocês já estão já é, assistindo isso aí o tempo inteiro, eu fiquei impressionado. Né, como com, com os dados mais atualizados de uma empresa de pesquisa, né, a Y, que ela está dizendo o seguinte, que um, dos, um percentual altíssimo de pessoas que assistem ao YouTube estão ligadas no, no tal do vídeo unboxing. O que, que significa isso? As pessoas estão comprando produtos para entrega, para serem entregues em casa esses produtos, né, comprando da Amazon, comprando... Da, da, marca, da Mercado Livre, da Amazon, das diversas empresas. E elas, antes de abrirem o seu produto, isso já tem mais tempo, mas agora, com essa pandemia, a coisa está virando. está dentro, está entrando aí mais ainda fortemente dentro do marketing de experiência. Então, a empresa, o que está que acontecendo? A pessoa abre aquela caixa e vai filmando. Eu assisti, só ontem eu assisti aqui uma hora, um, uma, uma cliente que comprou um produto. Abrindo a caixa, a caixa estava cheia de produtos de beleza. É, até, até anotei o nome aqui. É, eu não vou falar por questões de merchandising. Né? Então, o que, que ela fez? Ela foi abrindo, abriu a caixa e foi, ligou, né? Falou, gente, ó, eu sou a, a, a, a blogueira tal, tal, tal. Vamos aqui, vou abrir a caixa, acabou de chegar aqui da Amazon. Aí, apare... aí todo mundo fica olhando. Ela abre a caixa tranquilamente, lentamente. Rasga ali aquele, aquele, aquele, aquele lacre, abre a caixa, tira uma outra caixinha lá dentro, abre a caixinha e fala do produto. Aí ela fala, eu amo esse produto, porque aí pega o produto, abre e passa no rosto. Esse produto é, faz o meu rosto ficar mais bonito, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Aí coloca lá, ó, oh, vou abrir um outro agora, atenção e tal. E abre esse produto e fala, esse produto é um desodorante da empresa X. E, quer dizer, olha completamente gratuito, né? Obviamente. O que que acontece? A, o unboxing a, é uma forma das pessoas, primeiro se divertirem, das pessoas mostrarem é, o que que elas estão comprando e elas se sentem muito à vontade, né? Ali. Então elas têm um tema para poder apresentarem. E uma coisa que tá mais impressionante ainda nesse mundo do unboxing é no meio infantil. Eu falei com vocês que 25% das crianças a, com menos de dois anos já tem celular, né, de, de alto nível, é, ou já tem até mesmo é, é, outros aparelhos, né? E já estão é, fazendo isso para produtos de infantis. Então tem um filme que vocês podem ver aí na, na, na no YouTube que a mãe abre, fica quase uma hora abrindo os a, os brinquedos que chegaram para o filhinho dela. Então ela não aparece. Só no final. E inclusive dizem que é até uma brasileira. Ela tá famosíssima aí de fazer isso. Ela abre, ela compra os presentes, compra produtos infantis e vai abrindo e vai fazendo comentários sobre ah, esse produto. Sobre esse produto infantil. E vai dando close ali no, no, no produto. Ah, esse tá legal. E põe lá no cantinho. Agora vamos abrir um outro. Aí tem lá um bichinho, um dinossauro. Aí ela fala. Esse dinossauro é um brinquedo bonitinho. Olha como é que ele faz o barulho. Aí o número de pessoas que seguem essa pessoa está aumentando fortemente, está aumentando de maneira incontrolável as pessoas que querem assistir a isso. Vejam como é que muda o comportamento das pessoas. As pessoas querem experiências, e nós, e o marketing, de você que é empresário, você que está aí nos ouvindo e vendo, né, temos que ficar de olho nisso. O que, que o mercado quer? O mercado, o mercado quer experiência. E essa experiência pode vir das formas mais criativas ou mesmo até do reforço de alguma ideia que já acontecia há mais tempo. Então o unboxing hoje é uma das estratégias muito utilizadas por algumas empresas, né? Por, é, muitas vezes, pela própria natureza do seu, do seu público. Produtos infantis, produtos femininos, produtos é, ligados aí à questão da sensualidade, todos eles estão virando aí, né? Uma, uma febre, né? nós estamos vivendo ainda essa febre do Unbox, né, então as embala... ah, o, o Unbox é uma forma que a gente chama aqui em português, aqui no Brasil, eu tenho chamado com os meus alunos de desembalagem, que coisa impressionante, né, que experiência é essa, que coisa impressionante, chega, quem não, quem não quer chegar na sua, que chegue na sua casa, uma caixa com o produto que você pediu, Aquele prazer de você abrir e falar, ah, chegou o meu sapato, chegou minha camisa, chegou o meu, o meu acessório do meu celular, chegou é, um livro, etc, etc. Mais do que isso, eu vou comprar um monte de coisa, vou abrir, vou desembrulhar, vou fazer a desembalagem, mais do que isso ainda, eu vou mostrar pelo YouTube que eu gostei de ter essa experiência de abrir o produto, que eu vou, vou mostrar o quanto eu gosto, eu gosto do produto. Então, essa questão do que a gente chama aí do, do unboxing, né? da desembalagem. Então, é, a marca, eu vou falar, chama, eu vi aqui, é Glossier, né? Vocês devem usar muito aí, que é uma marca, só não engano, americana. Né? Então, são 73 mil. Essa empresa já tem 73 mil vídeos né? é, de seus clientes falando. Gente, isso é maravilhoso! 73 mil vídeos falando de pessoas desembalando os produtos tá? e dizendo, oh, eu amo esse produto, olha aqui como é que eu uso, olha isso, olha aquilo. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver aí uma fila uma, uma fila de, de, de, de vídeos que você pode clicar e você vai ver pessoas comuns, super comuns, moças super comuns, senhoras, etc. Totalmente à vontade... Falando para você que está adorando o produto, o esmalte, etc. E com detalhe, né? Mãos esma com esmaltes brilhantes. Tudo isso fazendo um aspecto de, de, de chamar né? um, um, um, um, um, uma oportunidade de chamar a atenção. Então as mãos que aparecem são bem trabalhadas. Quer dizer, quem poderia imaginar não é? que isso teria. viraria uma febre dentro desse momento aí do marketing de experiência né então é tem uma nova realidade quero comentar aqui tem uma nova realidade né o que que tá acontecendo então as empresas têm que partir na frente as empresas não podem esperar que os clientes comecem a ir embora para que efetivamente é, eles comecem, as empresas comecem a mudar então o que eu o que eu recomendo para vocês que estão me vendo agora, ou ao vivo, ou depois na, na gravação, né? é que iniciemos hoje, iniciem hoje né? algum tipo de, de, de pensamento dizendo o seguinte, é... que experiência eu posso oferecer para o meu cliente? Que tipo de satisfação a mais eu posso dar ao meu cliente com o meu produto? Eu já disse aqui, pode ser qualquer produto, de alguma forma, o seu público-alvo vai ter experiências. Concordo? Então, quer dizer, se são ferramentas, se, se, se, se sua empresa é uma casa, de, de, de, é, uma, é uma loja que, pra, com produtos para arrumar casa, para concertos, etc., você pode oferecer alguma coisa interessante, sim. Eu estou até imaginando aqui um negócio legal que você pode oferecer e que vai é, assustar positivamente aos seus clientes e que vão fazer com que ele queira comprar cada vez mais na sua, na sua loja, na sua empresa, porque ele vai sentir aquela experiência, ele vai ter aquela lembrança. É a gente colocar essa memória positiva na mente do cliente. Outra questão importante que está acontecendo nessa pandemia é o seguinte, muitas empresas estão despedindo, né, estão demitindo os seus funcionários. Isso é, é, muitas vezes é inevitável, mas eu tive pesquisando, tem algumas empresas que estão fazendo o contrário. Tem algumas empresas que estão se segurando, as que podem, estão se segurando e buscando ganhar a confiabilidade, a confiança dos seus funcionários. Estão treinando os seus funcionários, estão buscando é, esse, fazer com que esses trabalhadores, esses funcionários... Né, não sejam afetados emocionalmente por esse momento, por essa, esse um ano e poucos, e poucos dias já aí, quase um ano e, me, e um, me, um mês de, de, de pandemia. E então, pelo menos aqueles que, que ficaram, né, separando aquele grupo né, de, de, de funcionários que ficaram, que puderam ficar, conseguiu segurar. Obviamente, aquela questão marketing não tem isso. Né? Os melhores, você não vai mandar o seu melhor cara embora, você vai mandar né, aquele que de repente tem menor... É, depois vai ter uma facilidade maior. Isso aí são coisas duras de falar, mas que tem que acontecer. Mas, se você conseguir fazer com que haja a credibilidade, a sua credibilidade no funcionário e a credibilidade do funcionário na sua empresa, você vai sair na frente pós-pandemia. Essa é a questão. Você vai sair na frente pós-pandemia. Enquanto as empresas estão tentando se organizar, tentando é, ganhar de novo a confiança dos novos funcionários ou dos funcionários antigos, que ficaram tremendo de medo durante o período, agora esses caras estão super fiéis à sua empresa e você pode aplicar a sua estratégia de marketing de experiência com muito mais facilidade. Então, é, as pessoas se acostumaram é, a viver em casa, mas elas ainda têm um desejo muito grande de sair para ter uma experiência. Você precisa então ter duas coisas que eu tenho chamado a atenção. Você precisa ter capacidade de oferecer marketing de experiência em casa, com o cliente em casa, e já ir pensando muito rapidamente em como oferecer marketing de experiência fora de casa. Porque os clientes, o ser humano quer experiência próxima, que é a experiência é, take, que é a experiência que ele possa é, pegar nas coisas, que ele possa sentir o cheiro, ele possa sentir o, o calor do, do, do, dos artistas tocando lá no palco. Isso é uma coisa que vai acontecer, mas está dividido, mas está dividindo. Então as empresas vão ter que ter duas frentes. A frente para atender, é, para oferecer o marketing de experiência em casa, vamos falar assim, em casa... Para ficar dentro dessa realidade atual. E vai ter que ter a uma estratégia para oferecer experiência ao cliente quando ele estiver externo, quando ele estiver preparando. Hoje você não vai ter cliente só externo ou só interno, mais. Vai chegar um momento que você vai ter uma grande parte dos clientes. Isso tem que ser estudado, hein, gente? Isso tem que ser muito estudado. Uma parte dos clientes que vão querer ter o seu momento em casa com toda. É, tranquilidade, com toda com toda felicidade, com toda experiência positiva, alegria, etc. E ao mesmo tempo esse mesmo cliente vai querer sair para poder ter essa mesma experiência só aqui fora, só aqui re reunindo com os amigos, amigas, no show, na dança, na balada, etc. Na loja. Então, ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora só vender por por por, por meios digitais. Cuidado. Ah, não, eu vou, não vou investir em meios digitais porque já está acabando a pandemia e eu vou continuar com a minha loja tradicional. Cuidado! Nós temos que trabalhar com essas duas perspectivas. E o marketing é assim: o marketing não dá para você pensar numa perspectiva única. O ah, marketing é assim: o marketing não é matemática, né? O marketing é ciência e arte. Então a parte da arte vai ter que falar muito alto agora nesse momento de criação de experiência. A sua empresa precisa criar experiência. Né? É, trazer essas questões aí. Um outro item, ah, eu queria comentar com vocês, ainda temos um tempo bacana, é, as empresas aéreas, olha o que está acontecendo, as empresas aéreas, como é que elas estão conseguindo sobreviver nesse momento de pandemia? Elas estão é, oferecendo seus aviões para o, o, pa, pa, pa, para transportarem ah, cargas, para transportarem cargas. Então, ela vai o que você pode fazer? A flexibilidade do negócio é determinante na sobrevivência da empresa. Então aqui vai uma outra dica que eu queria passar para vocês, que eu quero passar para vocês. Essa visão holística, né? essa visão aberta, essa visão de 360 que, graus que você precisa ter. Ah não, meu negócio é esse, eu não saio desse negócio. Cuidado, porque você vai junto com a enxurrada e o, e o tronco junto. Não, nós temos que ter facilidade. Eu sou uma aviação, uma empresa de aviação poderosa, mas o negócio está péssimo porque não pode viajar, eu vou pegar meus aviões, sim, e vou oferecer para transportar cargas até que as coisas voltem e eu possa preparar toda uma estrutura para essa nova demanda, que seria de passageiros, etc, etc. E também as coisas vão mudar na, no, no meio da, da aviação. As pessoas nunca mais, é, eu acredito, vão viajar na mesma tranquilidade, agarrado um no outro ali, pro próximo, vai ter alguma mudança, ou na forma individual que as pessoas vão se, vão se vestir ou se proteger, ou nas, pelas próprias empresas de aviação, que vão ter que talvez fazer alguma mudança nos seus aviões, algumas adequações assim. Então, as companhias aéreas né, é, estão utilizando isso aí. Essa é uma saída legal. né Outra coisa que está acontecendo também... Muitas empresas, restaurantes, muitas empresas que estão atuando com delivery, porque não podem mais abrir as portas né, durante muito tempo, elas aqui no Brasil, isso é mais aqui para o Brasil, porque aí já está com um nível mais adiantado. O que está acontecendo? O pessoal começou utilizando terceirizados. O pessoal está fazendo as contas aqui e está vendo que muitas vezes, dependendo da situação e dessa, desse novo é, cenário que está acontecendo, né, desse novo momento aí de marketing, de experiência, tá valendo a pena a empresa ter sua própria estrutura. É o contrário do que sempre se preconizou. Né? Então as empresas estão tendo uma sua própria estrutura. Então ela tá fazendo entregas para os clientes especiais. E essas entregas não podem ser feitas por um terceiro. está sendo feito por pessoal treinado, capacitado para fazer a entrega. Então a entrega deixou de ser uma coisa que eu entrego e acabou. Acabou. Agora não. Agora eu tenho que fazer. A entrega faz parte do meu produto. A entrega faz parte da venda de experiência. Então já tem algumas empresas fazendo isso. Mesmo depois da pandemia, isso é um grande negócio. O cliente não quer sair de casa, ele está com os amigos em casa, recebendo os amigos, eles não querem sair, deu fome, estava vendo futebol, estava vendo futebol americano, etc. Vendo um vôlei. E, pessoal, vamos jantar? Vamos. Vamos sair? Não. É o seguinte, vamos pedir, mas vem aquela inhaca daquela comida? Não. Aí vem a comida toda preparada, com vasilhames especiais, etc. Então, é uma nova oportunidade. Sempre aquilo que eu falo, as ameaças sempre podem gerar, e sempre geram, novas oportunidades. Então, cabe à empresa identificar isso. E o marketing de experiência, pessoal, tem sido fundamental nessa nesse momento aí de busca de oportunidades em cima de momentos de, de, de ameaça, tá? Olha que legal essa, essa ideia aqui, as empresas aí americanas, ó, Panera, Califórnia Pizza, é, Kitchen, Subway é, e algumas outras empresas estão fazendo o seguinte, você liga para lá e não pede a pizza pronta mais não, você liga para lá e pede o queijo, pede massa, e você faz a pizza em casa conversando com as pessoas. Que tal? Ele já tem queijo, ele já tem a massa, eles já tem os, os componentes para colocar na pizza. Então tem cliente ligando e falando: Olha, eu quero duas massas para duas pizzas, eu quero queijo para duas pizzas é, separadamente, em vasilhão separados, e eu quero é, um tipo de, de, de, de, de. Eu quero alguns tomates, etc. Então as pessoas estão buscando. Ah, outra coisa, comprando, é, eu quero ovos, tá? Eu quero ovos cozidos da forma tal. Então os produtos estão vindo semi-prontos. Olha que coisa impressionante. Parece muito simples, mas não é. É oferecimento de experiência. O cliente quer ter a experiência de fazer a sua própria pizza sem ter o trabalho de ter que fazer a massa, de ter que cortar a carne, de ter que cortar o tomate, de ter que, que, que ir buscar, quer dizer, ele quer ficar tranquilo. Então, muita gente tem feito isso. Chegam os produtos, ele falava, gente, eu vou fazer uma pizza aqui, eu comprei vários, vários ah, é, produtos preparatórios. Qual vocês querem? Ah, eu quero queijo. com Então, as pessoas estão tendo experiências. E o marketing agora precisa, a sua empresa, o marketing da sua empresa precisa pensar em vender experiências. Né? É, essa questão da inovação, já encerrando o nosso programa, o nosso tempo já tá chegando, já as empresas já tem que ter no seu DNA, tem que ter no seu próprio eh, sangue correndo a questão da inovação, anotem aí, inovação inovação é você partir na frente, é você ter o tempo todo na cabeça que o seu negócio, o negócio que você vende, o negócio que você é, está oferecendo, hoje é um, amanhã pode ser outro. Pode até ser próximo do que você vende hoje. Veja o exemplo da pizza, veja o exemplo de alguns tipos de comidas né, que você... Mesmo comidas japonesas, que você pede os ingredientes e faz em casa. Que tal? Isso é o quê? Que isso, mas isso é o quê? Isso é o que eu chamo de uma experiência. As pessoas estão buscando experiências. Né? E tem, como já teve aqui uh, aqui no Brasil e aí também, lugares em que você monta a sua pizza, você monta, já, já viram isso. Só que agora é diferente, porque agora você entrega em casa e o próprio cliente tem o seu próprio forno, a sua... Né? O seu próprio fogão para fazer a comida japonesa, etc. Então quer dizer, as pessoas estão buscando novas coisas que as levem a sair da sua rotina. Ah não, mas eu quero sair para rua. Ok, também tenho, se tiver tudo aberto, também tenho minha pizzaria aberta, minha loja de produtos japoneses aberto, né, abertos, etc. Né? Outra, então né, outra coisa, você pode comprar vegetais fresquinhos, garantidos pela empresa, porque se você come a pizza, né? Obviamente, você acredita nos vegetais. Então, você compra isso. Então, é uma, é, uma, é uma novidade, uma coisa. E fica aí o recado do DNA, né? Fica aí o recado do DNA. Nós líderes, vocês líderes, vocês empresários, todo mundo que lida com negócios, né? Tem que saber o seguinte. Nós não nascemos para sermos tão criativos. Mas nós temos que adotar, temos que puxar lá do nosso DNA colocar isso para fora e aumentarmos a nossa criatividade. Plano de marketing pronto, estratégias de marketing prontas e a criatividade para enfrentar momentos difíceis como esses. Mas é aquilo que eu tenho falado, momentos difíceis são grandes ameaças que se tornam oportunidades e que vão vencer as empresas que efetivamente souberem aproveitar essas oportunidades. Ah, mas como eu, eu aproveito essas oportunidades? Com, com aquilo tudo que eu falei, com toda uma estrutura básica de marketing e mais criatividade. E o momento está pedindo que você, empresário, você que está aí nos ouvindo e nos vendo, tenha uma preocupação, que é oferecer uma experiência, uma experiência, cara, para o seu público. O seu público não quer o seu produto. Só para fechar o que eu falei no início do, do nosso bate-papo aqui. O cliente não quer uh, o produto, o cliente não quer o serviço. Mais do que isso, tem que somar uma terceira coisa aí. O cliente quer viver uma experiência. E eu pergunto, para encerrar o programa, que experiência você está oferecendo para o seu cliente? Pense nisso. Combinado, pessoal? Na semana que vem nós teremos um outro programa em que nós vamos abordar um pouco mais sobre marketing de experiência e vamos falar um pouco mais sobre o marketing de permissão, que é uma outra questão que eu faço questão de chamar a atenção de vocês para que a gente possa é, fazer uma reflexão sobre ele. Combinado? Hasta lá vista, hasta pronto, um abraço para todos e um bom fim de semana. Tchau, tchau.